Não sei agora porque eles não mas hoje estamos aqui gente com mais um vídeo. E hoje nós jogaremos Overwatch ranqueado, modo competitivo, que lançou do que? Claramente de Diva, né, porque Diva é, é o personagem que eu mais jogo. É. E tem muito tanque. Ih gente, do que que eu vou? Eu vou de Lúcio. Ui. S. Só vai. Só vai. Isso aqui vai te botar pra cima. Quem tá me atirando? Nossa Senhora, gente, calma. Não consegue nem entrar, velho. Sai daí, fi. Aí entramos já, desconfiguramos eles. Eita, o, o Toby já utou, véi. Ui. Meu Deus. Gente, eu tô quase de teammate. Vai, bora ganhar, time. Nossa, ai. Morri. Ai, meu Deus. Super, gente. A gente, a gente tem que matar essas, essas merda aí. Morri. Não vai dar desse jeito. Isso aí, eu tô mandando muito nesse objetivo, gente. Pegamos o primeiro... Agora agora complica as coisas. O B é difícil, gente. Parkour. Time hey. Ah, morri! Eu sei que tá atrás de mim, calma! Ô oh, menina, o que que eu falei sobre heróis nunca morrer é hack? Heróis nunca morrem é um hack, tá? Eles morrem sim. A lésbica, gente, me ajuda. Pronta para o Para nossa senhora, gente, isso que é dano. Ah, mas não foi ela que me matou. Hum. Então bora. Porque a situação nessa ranqueada tá. tá muito complicada. Tô pronto pra mandar a barreira de som! O Partiu, atacar o objetivo! Vamos relaxar. Nossa, aqui também... Nossa senhora, tem uma Torrent ali Quebra, gente Isso, boa Só no passinho, gente Só no passinho Isso aqui vai te botar pra cima Vem que que eu couro. Vai, Ai, não curo mais não. Heróis é Gente, que ruim sou. Voa, voa, voa. Voa, passarinho, voa. deus, morri. Time, time, time, time, time. Nossa, gente, eu tô vivo. Me desesperei. Morri. Aí, pegamos. Pegamos uma parte já do objetivo. Ah, os caras vieram. Os caras vieram em mim. nas musiquinhas de hoje, nas baladinhas muito louca. Porque tá, tá difícil a situação. Torre inimiga Nossa, deu muito ruim, gente. Eu, eu sempre eu sou tipo o cara que cai nas trap, velho. É, é só eu. Meu, tio, meu time não vai cair nas trap, por quê? Porque eu sou o que cai nas trap. Faltam sessenta segundos. É hora de curar! Boa, Trace. Minha habilidade suprema tá no esquema! Que isso, time? Malés porque me ajuda. Vamos Vai, limpa. Ganhamos. Ganhamos. Gente, não morre. Atenção Pegamos! Um Conseguimos gente! Olha tá. um, a, a, é a, MG. a Gente foi difícil Foi yeah. se defender. É a voz de louça de novo porque né, eu viro o suporte do Cham. Então eu defendo. Queria de Toby, né? Mas. A vida não é do que a gente quer. <risos> gente. Foi Foi complicada aquela, hein? Foi complicadinho, hein? Vai time, bora. Bora ganhar time! <risos> Só vamos. O uh. vocês da bisca tem que entender é que o povo tem que ser livre. <risos> o que você chama de liberdade é uma ilusão mais prejudicial do que benéfica. Eita! Eita! Dordel, foi. Vocês ouviram, gente? Ai. Eu não colocaria minha turret aqui, não, velho. Sério, eu colocaria ela aqui, ó. Eu coloco aqui. Porque aí os caras entram e não vê ela. Isso aqui vai te botar pra cima. Nossa, a menina tá fazendo o bonde aqui do. de, de bichinho. Um, quatro, três, dois, um. Os adversários estão atacando. Um. Nossa! Quase que eu morri. Porra! Tá complicado aqui. Eu odeio esse bichinho, gente. Mas já? Ah, tá, tem gente lá protegendo. Ah, vocês não vão fazer nada. Não no meu barraco. Ué, onde que tem essa porra tirando? Gente, bora. A gente tem que fazer o seguinte: Opa, uma diva. Saiu voando. Sai daí, diva. Puta, que bosta de ultimate, hein, <risos> de Gente, o cara eu tô, tipo na diva que já tava. Já tava saindo do. Do negócio dela. Opa, matamos o... Daqui a pouco eu já estou de ultimatezinha. Solta o som. Mano, os caras não estão conseguindo nem avançar, velho Tamo ótimo. Quebramos. Quebrei o meca. Vai gente, vai que a gente vai ganhar. Opa! Essa é minha batalha! Vamos colachar! Retorno a É, vai falar em russo na, na casa da sua avó, tá? Aquele ali já era. Soquinho! Só fica assim, ó. Tuf! Bora, gente, bora! Ui, vai explodir. Nossa, ele me matou dois. Nossa, gente, os caras não conseguem passar disso. Estamos muito fortes. Quer dizer, o nosso time está muito bom. Nossa, morri. Meu Deus, ela me explodiu. Tem portal na base? Que tenha. Opa, opa, Ai, que lindo. Pronto, tô aqui pra curar vocês. Acho que agora eles vão entrar, hein. Vai voltar. Oxi. Nossa, gente, que menina tonta. E <risos> aí, Quebrou. <risos> Eu passo, quer ver? Aí, ó. E aí, e você? Passa por isso? Vai, vai. putei. Ah, vocês não vão passar aqui, não. Não, agora. Ai, meu Deus. Tem uma Mercy. Aqui, tipo, não sei o que ela tá fazendo aqui. Tá loucona. Tá perdidona já. Ó a voz russa ali, ó. Ó a mãe, a mãe russa. E vai dar ruim, Kenga. Eles estão tomando pegaram. Droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga. Hum, hum pegaram Ganharam fucking 5 minutos. Eu tenho medo da Zaria, gente. Sei lá, vai que ela... O tamanho do braço daquela... Bora oh, defender mais atrás. Ó, o outro já tá falando, bora defender mais atrás. É Marmelão Ok, cara, vou acreditar em você. Boa! Tem... Quantos de lá, velho Tem dois, eu tô achando que só tinha um. Agora eu entendi porque eu vi vai explodir duas vezes com muita coisa. Aí, sentindo... Quem quer curinha Corinha? Não ponha a turret aí, cara. Tá Nossa, que conta foi que dá de ultimate? Que conta foi que, gente? É. Sai. Sai daí, ó, mãe russa. Opa, Otario! Eu já sabia da sua ultimate. <risos> Nossa, morreu. Heróis nunca morrem. Ai meu Deus! Vai dar ruim se os heróis nunca morrem. Vai dar muito ruim. Ai, não deixa. Nossa senhora, mano, dois de um crash tá chato. Sério. Já já deu. Sai daqui. Não vai não. Hoje não, menina. Ai, gente. Um minuto, não dois ainda. E aí, eu não senti -o. Eu morri do mesmo jeito. Porra! Heróis nunca morrem. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai, nasce. Opa, opa, opa, Fileando. Bora recuperar o corpo. Quero armadura. Nunca vai Uou. Acho que eu voei, hein. Saiu, mãe russa. Ai gente, alguém me socorre, porque é, é muita bomba. Curando vocês, gente, tá, tá complicado aqui, tá muito complicado. Mano, é que ele não tá escondendo a Turrent, ele tá deixando a mostra. Esconde a Torrent. Puta, ele ainda morreu, véi 30 segundos. time. Ah, ela falou em rosto. Super Sonico. Sai, sai daqui vocês, sai. Parkour. Parkour. Toca a musiquinha. Vai gente, parkour, parkour, parkour. Justiça vem de cima, ai. Gente, tá complicado de novo. High five, gente Bom, então foi isso Espero que vocês tenham gostado Deem like, se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo Não esqueça de comentar Dá um like aí Vou passar para pros amigos E então Até o próximo vídeo, gente Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um feedback positivo Que aí eu vou saber que vocês gostaram Mas então, pessoal Falou